Harry. Bom, eu que falar agora, gente, sobre uma notícia que o presidente Jair Bolsonaro odiou e retuitou. Por quê? Se a gente tá falando aqui que há problemas com a imprensa, e de fato há, né? Há maus jornalistas, é claro que há. Há maus advogados, há maus médicos, há maus policiais, há maus professores, há maus tudo. Né? Há maus ser, seres humanos né? De todas as categorias e classes Há maus policiais também Há jornalistas, claro que há Gente que inventa notícia Que aumenta para causar impacto na manchete Há, é verdade Agora, não são todos Assim como em todas essas categorias, né? Não são todos e nem a maioria E nem a maioria só que a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro odeia jornalista. Por que será? Né? Por que será que ele não gosta de jornalista? Hã? Será que é só porque os jornalistas falam mentira? Ou será que é pelas verdades que dizem os jornalistas também? Há verdades que incomodam, que dói, que a gente não gosta de ouvir. E o presidente a gente sabe que é uma pessoa que não gosta muito de crítica, né? não gosta de quem tem muito ideias contrárias, é uma pessoa que a gente não vê sentando numa mesa para conversar, discutir, a gente não vê uma disposição, uma predisposição para isso, ele já chega, pá, não é verdade? É o que a gente vê aí nas redes sociais, todos os dias. E foi exatamente o que ele fez com uma manchete. Uh, um jornalista que, na verdade, fez uma publicação no Twitter dizendo que o governo o Planalto vai gastar 343 mil reais com novos pneus para os carros oficiais da presidência. A presidência inclui o presidente, o vice, os ministros, assessores, secretários, né, que tem cargo de ministro. E uh, então tá ali a notícia ali embaixo, olha. Foi a notícia que foi dada. Planalto gastará 343 mil com pneus de carros de Bolsonaro, Mourão e ministros. É a notícia do jornalista Guilherme Amado, ele tem uma coluna né, da, da revista Época, e, na verdade, foi até a Naomi Matsui quem escreveu, a jornalista que escreveu essa nota na coluna do Guilherme, pelo que eu entendi quando li a coluna, foi a Naomi. Mas, enfim. E aí veio o presidente perder tempo, perder tempo, isso eu acho também impressionante, né? Como é que um presidente da República tem tempo para ficar se preocupando com uma notícia como essa? Olha ele, que notícia fantástica! Por isso cancelei todas as assinaturas de jornais e revistas da presidência. Como é que eles se informam? Eu queria saber. É pelo zap? Por quê? Parece que é assim que o presidente quer que todo mundo se informe, pelo zap zap. Só que o zap zap, o zap zap é terra de ninguém. O jornal responde judicialmente. Se o jornal falar uma mentira, ele vai responder. Ele vai ter que indenizar a pessoa que ele caluniou. Ele vai ter que corrigir a informação errada que ele deu. No zap, zap não tem disso não, meu amor. Acredita quem quer, não acredita quem quer. E a gente sabe que isso está sendo responsável por uma desinformação generalizada. Então, contribui com quem ou com o que o presidente querer desmoralizar os jornalistas como ele adora fazer. Dizendo, por exemplo, que jornalistas são uma raça, animais em extinção. E que ele ia dar para o Ibama cuidar. Olha que agressivo. A gente sabe que esse é o discurso desse governo. É jornalista? Não acredite. É jornalista? É mentiroso. Agora, se você acredita nisso, eu sugiro, dou uma sugestão para que você pense... Mas peraí, eu vou me informar por meio de quem? Daqueles sites que o presidente recomendou? Daqueles influencers que o presidente sugeriu? Daquelas pessoas que só falam bem do presidente? Porque é só desses que ele gosta. É só desses que ele gosta. De quem fala bem. Quem fala mal, ele não tem Tolera. Ele não tolera. Ele não aceita crítica. Só que desculpe, meu amor, você é presidente da república. Você vai ser criticado. É a história de você ser a vitrine. Virou a vitrine. Você vai ser criticado, você vai ser questionado. Por que fez desse jeito? Por que não fez daquele? Não concordo com o que você fez. Por que está que gastando isso e não está gastando ali? Vai ser questionado. Então tem que se acostumar. Aliás, já deveria saber disso e deveria se reagir melhor a isso. Deveria reagir melhor e não sair atirando para tudo quanto é lado. E aí vocês viram ali depois, né, Edu? Põe de novo aí para mim, por favor. O jornalista retrucando então o presidente. Por que noticiar compra de pneus para carros de luxo da presidência da República é notícia? Porque é jogar luz do sol sobre as contas públicas de um governo que prega austeridade e que corta da educação, corta da saúde. Isso é accountability, presidente. É jornalismo, é democracia. Então, o jornalista... Que sem dúvida alguma levantar essa história para falar: escuta, tá gastando 343 mil reais em pneu. É óbvio que você também pode falar: sim, mas todos nós chega uma hora a gente tem que trocar o pneu dos carros. É manutenção. Precisa parece que os carros têm um ano já precisa trocar os pneus. Eu, eu dividi aqui é, 400. São 474 pneus, tá? Comprados aí por esse, por esse valor total de 343 mil reais. São pneus que custam, dependendo do modelo do carro, de 207 reais a R$ 1.822. Reais. Sim, há pneu que custa R$ 1.822. Reais. Realmente há. Quanto melhor o carro mais, carro, mais caro o pneu. O presidente tem que ter um carro bom. Óbvio que ele tem que ter um carro bom. Seguro, blindado, com um pneu especial. Claro que ele tem. Ele é a autoridade máxima do país. Ele tem que ser protegido. Não é o Bolsonaro, é o presidente. Vamos parar de personificar. O Bolsonaro tá aqui, depois ele sai. Vai chegar outro. Vieram outros antes. É a, figu a, a figura do presidente. Tem que ser protegida. Sempre independente de quem ele seja. Agora, é uma pergunta válida? É uma informação que o contribuinte tem direito de saber? É. O que, que é de errado nisso? O contribuinte tem direito de saber que o Planalto está comprando 343 mil reais em pneu.